Nada melhor que um caldo de cana no calorão, não é mesmo? Se for com um pastelzinho, é ainda melhor. Hum, mas você já se perguntou como é feito o seu caldo de cana? Ela é colhida lá num canavial, transportada até a sua feira ou um restaurante mais próximo. E ao chegar lá, a máscara acontece. Porém, essa máscara gera alguns probleminhas, como por exemplo, a falta de higiene no processo de extração do caldo que vai para o seu copinho. Você sabia que um dos fatores que mais contribui para o aumento de surtos de DTAs, ou seja, doenças transmitidas por alimentos, são as mãos sujas? Pois é, muita gente não sabe a importância de manter as mãos sempre limpas e principalmente as de quem mexe na nossa comida. Diversos surtos já foram diagnosticados, tendo como causadores a falta de higiene dos manipuladores. Que coisa feia! Calma, tudo tem um porquê. Podemos observar que são vários fatores que podem contribuir para a ausência de lavagem adequada das mãos nos estabelecimentos e o que se destaca é a ausência de comprometimento dos administradores e manipuladores de alimentos, falta de tempo, educação insuficiente e falta de investimentos adequados em treinamento de pessoal, pois é. Você achando que pode passar a mão no cabelinho e depois na comida que ninguém vai perceber, né, espertinho? Estamos de olho. Tá tudo bem, galera, porque estamos aqui justamente para ajudar a mudar isso. E é fácil. Hoje, vamos apresentar para vocês um estudo que teve como objetivo avaliar as estratégias de intervenção para a redução da contaminação microbiológica das mãos de manipuladores de alimentos. E diante desse conhecimento, vamos ver quais as estratégias que devemos ter para ter eficácia no processo de higienização das mãos e, mais ainda, na prevenção de doenças transmitidas por alimentos. O estudo foi feito por um grupo de universidades do Paraná e do Rio Grande do Sul. Eles observaram uma empresa que fornecia alimentação transportada e analisaram funcionários das áreas de preparo dos alimentos. A amostra das mãos dos manipuladores foram coletadas em dois momentos. No primeiro momento, as amostras foram coletadas enquanto os manipuladores faziam seu trabalho de rotina, sem solicitar que lavassem suas mãos. No segundo momento, foram realizadas depois que os manipuladores consideravam suas mãos limpas. A conclusão é que o número de coliformes encontrado nas mãos que não eram lavadas era bem maior do que comparados aos métodos corretos de lavagem. A empresa, a partir desse ponto, criou mais um ambiente destinado à higiene das mãos e implementou o uso de álcool em gel agregado à lavagem. Além disso, você sabe a diferença entre higienizar e limpar? Então, higienizar é quando usamos uma solução antisséptica ou desinfetante além da lavagem E lavar é quando apenas lavamos com sabão Fácil, né? Com o um bom treinamento do pessoal e os equipamentos necessários podemos evitar muitos problemas E como consumidores nos sentirmos muito mais seguros para comer nossas guloseimas por aí Agora fica a pergunta como podemos implementar as técnicas de uma grande empresa no comércio informal do caldo de cana? Nós, estudantes de nutrição, baseados em nossas aulas de higiene, sabemos que a lavagem correta das mãos é algo simples e fácil de ser ensinado e implementado. Então essa é a nossa dica para o tio do caldo de cana. E aqui vai uma aulinha de como fazer isso em 7 passos. Pode vir todo mundo na moda da mãozinha limpa, que até o guardião da galáxia vai querer seu caldo de cana. Agora é só pôr em prática e curtir seu caldo de cana com pastelzinho sem medo.